E aí Retro Gamer! Tudo de boa com vocês? Finalmente estamos aqui no segundo episódio da nossa série. Não vou enrolar porque o último, o último episódio a gente rolou 4 minutos. Foi 5? Nossa, 5 minutos. Tá, bora. Infinity Ordinite. Eu botei um player. É costume. Infinity Ordinite, Mario e Luigi. Ah, é o teclado ruim é.. Na verdade não é o teclado não, o mouse tava. Tá é. Beleza, então no último episódio a gente passou a fazinha da ponte E agora a gente vai passar a, a ilha do Laquito Bora Lakitu é gente. E eu é. estou, eu sinto que, eu sinto que estou fodido é. Eu tô, tô sentindo A nossa voz não tá aquela coisa É que a gente acabou de acordar é, a gente acordou agora Agora é oito e meia, mas Ei Mano, eu morro muito fácil. Oh, para pra pensar, percebes que tu morre só por causa que eu empurro? É, às vezes é assim. Nossa, a gente é muito ruim. Peguei minha reserva. Eita, Eita porra, essa tecla do Windows. Não, porra. opa. Ufa, eu vou desativar a tecla do Windows. Pronto. Oh, eu sou ruim assim. É que a gente acabou de curar. Não é ruim. Ah, não. Ah, não chega nem perto dessa é desgraça. De povoador. Eu odeio. Noooooo! Ah, isso foi sacanagem. Isso foi. O jogo deu foi sacanagem comigo. É. Tinha. O bicho tava embaixo de mim, mas ele outro. Aqui tem outro. A gente tá indo bem, a gente tá indo bem. Tu tá indo bem. Eu? Ah não, merda. O que tu. Lá que tu veio junto. <risos> Corre! <risos> Vai é suma! Meu Deus, deixa eu dar essa <risos> Meu Deus, tem dois laquitos! Dois laquitos, Meu Deus! <risos> Corre, ah, pega o coisas pegando! Não! pega! Nossa! Que merda! Dois laquitos não tem como, velho! Não, também aquelas cartas no gravador. Eu já morri! Pega o cogumelo! Nossa, que droga! Ó, oh, dessa vez a gente vai, certinho. ou morrer na terceira fase! <risos> Ai, meu Deus! Olha, mas, mas, qual, é, qual é a fase mais difícil que tu acha na tua opinião? Não! Nossa! Ui, quase que eu morro muito. Ó, vamos tomar cuidado que agora só tem uma vida. Né? O uh, Cuidado! Olha, como é que a gente vai fazer aquela parte lá do Lakitu? É... Eu tô... Tu ruim. quer ficar aí esperar, deixar ela passar... Ou o Lakitu vem junto, né? Vamos nós dois juntos, vai. aí, dois, três e vai. Ui! Não, não morre. Não morre. Vai, vai, pode entrar lá no cano. Não sei o Isso. Agora deixa eu... Não, tá quase lá. Ah, acabou tá as vidas. Tá... Quem disse? Acabou as vidas. Opa! Não, oh, ah tá, eu pensei que eu ia dar spawn bravo, <risos> Ah, aqui é só correr. Ah não. Aqui a gente dá um jump. Ah, e por que eu tô usando a noite sem que é muito mais prático usar o de pet, <risos> Vai. Ó. Tu pega, pega, pega, pega. Isso. Vai, vai, vai, vai. Só corre, só corre. É, nem durou tanto. Hã? Ah, não, já, já perdi. Sim. Não, fui.. Não, pega, pega. Uh, tu viu? Vai, vai, vai. Vai que é sua. Vai, vai, me ajuda. Eu não tenho. Vai que é sua, vai. Vai que é sua. Consegue. Consegue. Uh, conseguimos. Pega ele Tem que pegar. Ah. Shit. Mano do céu. Ah, ninguém é ensinou. Pelo menos a gente mostrou ali onde fica aí, eu acho quase, não é que fica a Yoshi Coin, É. Então mais uma fase completa. Essa aqui eu tenho que concordar que foi difícil. Também o Akito, porque eu fiquei jogando aquelas coisas que saem já rodando no ar pra, pra cima da gente. Eu coloquei o segundo inimigo mais chato da franquia, né? Qual assim o segundo? O primeiro é o Hammer Hammerbroth. Ah tá. Não, pega o eu. Essa fase de caverna até aqui, até aqui não é tão difícil. Ou tu acha que é difícil? Não sei. Opa. Matar os cupas. Paules. Tá Nossa, mano. Como é que fui leva dano por isso? Essa parte aqui é difícil. Aqui a gente tem que esperar a planta descer um pouquinho, né? a gente dá um carpado e faz assim, é, se até eu não atrapalhar também. É. A gente faz assim. Ah, oh, droga, acabou as minhas Vou tentar pegar as moedas. Se eu não morrer antes. Aqui é a fase de, a partezinha de lava. É tranquilo essa parte. A gente vai e faz assim. Mano, uma fase que vai ser bem da hora de jogar vai ser aquela lá do tanques. Ué? Aí a gente nunca zerou em multiplayer, né? Verdade. A gente nunca zerou em. Já jogamos, né, mano? Zerando. Tipo, nessa fase aqui a gente já. A gente jogou nessa fase já. Já? já. Ó, falta 10 moedinhos. 10 moedinhos foi o que ele É. Será que eu dou mais uma melhoradinha nessa, nesse, nesse mapa ou tá bom? Tá bom, sim. Acho. Tá. Oh. A gente ia conseguir um a 6. Falta 4 medinhas. Daí aqui a gente mata, velho. Ele não morre, né? Esqueci. Ah, beleza. Vou pegar aqui. Depois eu te dou uma reserva viu? Falta uma moedinha <risos> aqui. Tem esses inimigos aqui que, até que são fáceis, é só atuar mesmo. Beleza, não é que seja outro e eu Não é a penúltima. Tem mais uma aqui. ó Agora aqui é a última. Nem dá respawn né? já, a gente já tá aqui no final, mesmo né? É. Só vamos gastar a vida. É. Ó oh, já jota, um uma por cima. duas vidinhas. É. Mais uma fase completa. Essa foi mais ou menos, né? Verdade. Não foi tão difícil. A gente perdeu todas as vidas do Yoshi Island. <risos> Yoshi Island. Lucky Twight. Lucky Twight. Yoshi Island. Yoshi Island. Ai, nem tem Yoshi. Aqui. né Seria legal se tivesse, né? Uhum. o que que eu não botou? é que o Yoshi faz parte da história. É. O Yoshi faz parte da história, né, né? No final do jogo só que tem, né? Oi. Agora aqui é a fase clássica que, pra ser bem sincero, ela não tá tão bem flip assim, né? Não é? Oi. Ó, pega o Não, tu me deixou pra trás. Nossa, eu ainda levei dano pra esses bomba! Como é que eu posso levar <risos> dano? Vida, vida! É, vamos pelo o caminho mais rápido? Tá, tu vai por ali que ele tem melhor chimpanho e eu vou pra... vamos ver. Tá. Nossa, essa. Ah, mano! Mentira! Deu uma lagada bem na hora que ele ia pegar o uso. Droga. É ruim que não acontece isso, né? Vida! Vida! O olha, a gente já tá recuperando todas as medidas no Aktoy, seria aqui. É, Miyoshi Alinha, né? Miyo Akit? Que... Sim, é que tá falando de propósito. Beleza então. Aqui tem mais Miyoshi Coin. Aí tem uma vida, tu quer já pegar assim. Opa, deu outro lagado. Quando alguém sai ou entra no cano, dá uma lagadinha. É. Vai. Aqui tem mais uma. ai ah. ah, bem. Um, gente, tipo. Esse aqui na pulma ah. de tempo. Tem um bugzinho aqui nesse jogo que tipo assim.. Tem, tem cinco Yoshi Coins, né? Se um player pega e o outro também, meio que conta como se. Tipo.. Se fosse diferente. É, como se fosse diferente, sabe? Ó, oh, essa aqui é a primeira fase do jogo que tem, assim, fase secreta. A gente vai na fase secreta primeiro, porque isso... É, mais prático. É mais prático na secreta. Vai que a gente tem a... Tá, essa fase... Ah, ui! Ui! Ai, a... Nossa, ainda bem que o Lokey ficou na água. Como é que eu tenho que levar dano pra isso? Ó, <risos> <risos> oh, parece que jogar em dois players é mais difícil, né? Tá, eu pulo em cima do negócio. Até peguei, tá Tá, dá spawn aí. Então. Por que negócio me deu dano se eu dente em cima daquela bolinha? Em vez de ser acertado. Nem pense. Beleza, aqui ó. Espera, não vem, não vem. Espera, aqui, espera eu. Ai, até o vira vai atrapalhar MUITO! Já morresse, mano! Cara, até onde vira não vira nada! <risos> ah, meu Deus... Aqui a gente aplau, aplau! Já mata dois... Eita! Aqui... Essa versão... Essa versão aqui a gente tá jogando é a Praia bem mais Power Que é a versão antiga do jogo, sabe? Que as versões atuais tão bem ruinzinhas. A gente pula aqui. Já mata os inimigos aqui. Aqui é só correr mesmo. Olha só o exagero de colocar uma fase secreta extremamente escondida. Tem que pular em cima do. Ai, droga. Nossa, mano. Realmente foi mal, gente. Eu deixei o mouse na tela esse tempo todo. O cursor. Que droga, esqueci de tirar. Espero que não atrapalhe. Não vai atrapalhar. Ó, é. oh, aqui é a casa do Link, né? Estou ali. Nós temos as fogo. Agora, descansa só aqui, por favor. Entre em minha casa e vai que quiser. Me cuidado. É, o Link não fala assim, mas o Link. É. Ah, eu foto Aí skin. Eita, pô, você está quase. É é. Eu vou é. pro pr primeiro, eu vou primeiro. eu vou primeiro, que é o bicho! Sumiu o bicho! Sumiu! bate o homem do Link! É, na verdade... É, é de que jogo que jogo é o Olha que legal esse Sparrow Up! É tipo um casco! Link adora ver o com a sua carinha! Ele fica tentando entrar no tempo chamado Star Palace! Que tempo será um que é esse, né? Mais pra frente que nosso nesse, né? Uhum! Tá. Olha só! Ah, eu ia mostrar aqui o negócio não. Tá. Oh, eu não peguei para Ah, droga. Pera aí. Uh, não. Eu tô pequeno. Tá, peraí. Eu vou pegar aqui meus meu É só pegar. Na verdade, eu quero a Liev. Eu quero a Liev. E o Shield. Pronto, agora é... Agora é Esse é o mini murchão. <risos> o mini murchão do mal. <risos> que ninguém gosta de pegar. Eu gosto, eu gosto do mini murchão, sabe? Eu gosto, só que é. Ah, sei lá, mano. Ele atrapalha muito. É, esse é. Olha só, olha só o bug. Ah, que merda, velho. Tem três. Oh, mano! Vai dentro do play, sim. <risos> ah, é... pô, tá, tá, tá. É que o... Eu... Já deu 14 minutos de vídeo. Uh... Oh, pois, é, a gente, já passou uma, duas, três, quatro fases. É, o vídeo vai ficando por aqui. <risos> ah, sim, já até perdeu aqui nas contas. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, que ajuda bastante. E é só isso mesmo. falou Z fui! Fui! Pode